Há um ano atrás, mais ou menos, nós estreávamos com a primeira temporada de As Bruxas de Salem. E é um processo que deixou tanta coisa positiva para mim. É, foi um processo construído é, por várias mãos. Né? A Tim sempre teve a direção do GUAL, né? muito segura, muito é, amiga. Né? Mas, assim, nós conseguimos criar um, um clima de. De amizade, de, de troca tão grande, foi tão incrível isso. É, os personagens, eles eram assim um elo de ligação muito forte entre nós, e nós nos ajudávamos bastante. Então, é, é assim, são tantas, tantas memórias boas, muita saudade desse processo. Eu descreveria a importância do teatro na minha vida como sendo algo absolutamente essencial. Eu sonhei em ser atriz na minha adolescência né? e depois eu fui mãe também na adolescência e com isso a minha vida fez um desvio muito grande desse caminho. Eu fiz faculdade em uma outra área, eu me tornei profissional dessa área. Depois eu fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, entrei na docência. E chegou uma determinada fase da minha vida que eu disse, não, tá na hora de me dar um presente. tá na hora de me fazer é, caminhar por um outro caminho né, que me traga é, felicidade e realização pelo simples fato de fazer. Né? E foi quando eu decidi começar a fazer teatro. E de lá pra cá eu não parei mais, né? O teatro pra mim é fonte de prazer muito grande, é fonte de equilíbrio, é fonte de loucura, é como eu me sinto viva, forte, bela, feia, enfim, é, é fundamental para mim e faz muita falta ficar longe dos palcos. Isso tudo vai passar. Eu sei que vai passar. E quando passar e nós finalmente pudermos voltar aos palcos a ter toda essa troca durante o processo, que para mim é mágico, e também a troca ali na, na, junto com a plateia, é, eu acho que a emoção do retorno vai ser assim, fantástica.